Salve, salve rapaziada, beleza? são Moberrinho aqui. No vídeo de hoje, eu vim trazer mais um teste aí da. jogando aí jogos aí com a Intel HD 2000 6GB RAM no, no processador i5 2400. É, e o jogo de hoje é o CSGO né? Counter Strike Global Offensive. É, eu tava jogando aí. Depois de eu ter dado uma limpada no computador, né? Eu consegui jogar aí a 30 FPS, 20, nessa média aí. Nessa média, entre 20 e 30 fps Dá pra jogar, hum, mais ou menos, né? Depende do seu grau de Querer jogar o jogo limpo, né? Pra mim é normal, porque eu já jogo assim, tipo, há 6 anos, né? Quase 6 anos e, Então pra mim é de boa Jogar 30 fps, ou menos é, mas tava, jogado, tava jogável é, de vez em quando dava travadona, né? Porque eu jogo com o HD, né? Eu comprei um SSD e uma memória RAM E depois vou fazer o teste com ele Com, com o SSD e a memória 12GB RAM Bem, de vez em quando dava uma travadas, Como eu disse, né, por causa do HD é, Eu acredito que com o SSD E a memória RAM vai melhorar E depois vou fazer esse teste Como eu disse várias vezes é, Eu vou trazer outros jogos também aí é, tenho vários jogos aí para me fazer teste é, Eu também fiz um de GTA 5 que saiu recentemente E isso, se vocês quiserem assistir, está no comentário fixado Ou nos cards ou na descrição Ou vai ter uma playlist, não sei como é que vai ficar Mas é só conferir aí a descrição é, se, vocês quiserem, se, vocês, se vocês quiserem ver outro jogo Quer dizer, dependendo também do jogo, né? Porque eu, eu também tenho que ver se eu tenho jogo, né? Eu não vou comprar um jogo de 200 conto pra nunca jogar, né? Só fazer um teste, eu também não sou milionário, né? É... Mas vou fazer outros testes aí. E... É isso aí. Espero ter ajudado vocês aí. É... Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal e deixa um comentário aí pedindo algum jogo. Dependendo do jogo aí. Eu posso trazer o teste aí pra ver. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!